Fala família, Luiz na área, eu sei que a gente fala muito aqui no canal de como acabar com os latidos em excesso, mas quando a gente transforma isso num comando e ensina eles a falarem, é muito mais bacana, não é mesmo? Mas antes de tudo pessoal, não deixe de conferir se você já é um inscrito aqui no canal E se você já era, se você continua sendo, o YouTube tá um pouco louco aí Tem desinscrito algumas pessoas aqui do meu canal Também avaliar esse vídeo, eu tenho certeza que vocês vão gostar de ensinar esse comandinho aí Então já clica no like, deixa nos comentários o que, que vocês acharam desse vídeo Que é muito importante para o crescimento do canal Como todos os outros comandos, muito importante sempre salientar que repetição Paciência e atitude vão ser a base Para que o ensinamento seja muito melhor Muito mais facilitado Para a cabecinha deles E se você ainda está sofrendo com latinos em excesso que você tem problema com latido na sua vizinhança ou até mesmo que você mora num lugar que não é tão legal que seus cães fiquem se latindo talvez não seja o melhor comando para ensinar para o seu cachorro, porém, aqui no canal, aqui nesse card, já tem vídeos solucionando todos esses problemas então assista, ensina primeiro o seu cachorrinho a ficar muito bem educado, depois volta pra cá e ensina o comando fala pra ele. Galera, mas esse comando é muito legal de ser praticado e fica muito bonitinho deles fazendo, executando mesmo, porque assim, é uma coisa natural deles, só que quando a gente pede o comando e eles respondem latindo, parece realmente que eles estão falando com a gente. E como eu disse, com muita repetição, paciência e atitude, vamos transformar um comportamento que é muito normal, que é o latido, num comando que é super legal, fica bonitinho e parece que eles realmente estão conversando com a gente. Um ponto muito importante para que esse comando dê super certo, com uma naturalidade muito legal e que eles aprendam a fazer o comando fala ou late, com muita consciência é que a gente consegue captar o primeiro latido o primeiro movimento e para isso a gente realmente vai provocar os nossos cães fazer com que eles tenham interesse em latir pra gente claro, que nem eu falei se o seu cachorro já tem um problema com latidos em excesso ou que o latido seja um desgaste para você não é tão bacana que você pratique tanto esse comando antes de solucionar esse problema. Depois pode virar sim um comando muito bacana para que você possa praticar cada vez mais com os seus cães. Nossa movimentação, a nossa mão, a expressão facial entram muito em jogo nessa hora para fazer com que eles tenham vontade de querer latir, o que é um comportamento muito natural. Só que a gente vai precisar captar muito essa essência do latido para que eles façam isso cada vez mais repetido. Até, ó, oh, vem aqui, vem aqui. Isso, muito bem, fica Vão ter cães que vão apresentar uma facilidade tremenda em latir Vão ter outros cães que não vão ter tanta facilidade assim O importante é que você consiga sempre ir na essência do cachorro Tentando trocar energia com ele Muita repetição, paciência, atitude No momento que ele latir, você tem que estar pronto para recompensar Nessa hora o petisco pode aparecer, o seu carinho, troca de energia, tudo isso é muito importante. A nossa movimentação é uma das coisas que mais faz com que os cães queiram latir. Tanto que se você for fazer um exercício com uma intensidade um pouco mais elevada, naturalmente eles gostam de latir, eles vão querer colocar a voz deles pra fora. Então é nesses momentos que a gente consegue captar também com mais facilidade. Vem alugar. lugar, vem e... Fica muito bem. Tudo isso porque a nossa energia se comunica muito com eles. E o latido acaba sendo uma resposta disso tudo. Agora que a gente fez esse primeiro latido sair, né? Fazer com que eles tenham vontade de realmente latir, agora a gente vai começar a fazer pequenos movimentos tentando captar realmente a essência do latido e recompensar aquilo. Por exemplo, fala. Fala. Fala. fala. E... Agora, tanto o nosso movimento quanto o nosso comando verbal entram em jogo Porque os dois vão facilitar com que ela entenda o que eu estou querendo né? Então, tanto a minha mão quanto o que eu estou falando Vão servir como a base do comando fala ou comando late Agora chegou a hora de vocês praticarem isso muitas e muitas e muitas vezes. para que o seu cachorro realmente fique fera nesse assunto. E que ele saiba que esse comando que você está dando, e aqui a postura que você vai implementar, pode ser a que você quiser. O nome do comando que você vai utilizar também pode ser os mais variados possíveis. Eu gosto de fazer muito básico. Então o comando fica como o fala, e a mão eu uso muito esse gesto aqui. Fala. Fala. Fala. fala. E aí, gostaram? Tenho certeza que esse vídeo mereceu o seu like, então não perde tempo, desce aqui um pouquinho, clica no joinha, deixa o seu curtir, o seu comentário também faz toda a diferença pra gente, não deixe de acompanhar todo o meu trabalho pelo Instagram, pelo Facebook, no nosso grupo, na nossa página. Também o no nosso grupo do WhatsApp voltou. É só vocês descerem aqui também nas descrições. Todos os links estão para lá. Me segue, me acompanha, galera. Vem pra família Luizu com você também. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal, pessoal. Tchau, tchau.